Galera, abrimos uma oficina automotiva, uh, velho. o Bulldog tá fazendo o seu negócio crescer Boa, galera Olha só, vamos conferir aqui então Car Mechanic Simulator 2021, Sim. velho. Vamos nessa, então já vou começar uh. uma nova partida Vou colocar o nome do perfil A gente entende tudo, tudo tudo disso, a gente vai saber tudo. Mais ou menos, né, cara? Nossa, Mais ou menos. Eu não muito no lobo, porque eu não entendo nada. Nada de tutorial, bora direto bora. aqui, cara. Cara, que tutorial o quê? Pra que tutorial a gente já nasce sabendo? Não, pô, eu já peguei as instruções antes, cara, que é nossa maluca. maluco. Eu não Tem... peguei instrução nenhuma. Sabe quando o carro dá defeito e ele para na estrada assim? Eu sou aquele cara que põe a mão na cintura e fica assim olhando. <risos> que porra está acontecendo? O que, é que é isso, cara? O que, é que é isso? Olha só a nossa oficina lindona Auto aqui. Auto repair. Tá bonitona, né, velho? Olha só no meio tá. da estrada aqui a oficina. Então bora lá, né? Bora. Já vamos que a gente entrar. Vai mandar muito aqui. Olha só. Tá lindona, né? Tá, com que carro que a gente vai fazer se não tem carro aí? Não, então pra isso, ó A gente tem que atender o telefone, ó Tá tocando o telefone Finge que o telefone tá tocando trim, ó, tá tocando trim, trim. Olha aqui, já tem um pedido aqui, ó De reparos, velho Vamos já aceitar esse aqui? Bora! Seguinte, já aceitamos Já Coitado tá aqui, O Coitado do dono desse carro Mal sabia <risos> ele em que mãos que o carro dele está que, que é o primeiro serviço, cara Ele vai olhando a notinha Ordem de serviço 001 <risos> <risos> vamos lá, então, ó Seguinte, a gente tem que deslocar o carro Eu vou colocar ele no ascensor A, né? No elevador A Já vão deixar ele lá pra dentro da oficina, né? Já tá, tá aqui, ó Já coloquei ele, tá aqui na oficina Tem dois elevadores, né? Não, olha, mudou... eu vou ser bem sincero: Que pra uma oficina tá tudo bem bonito Tá arrumadinho, né, Porque cara? eu já fui em piores <risos> Ó, então vamos dar uma olhada aqui no estado do carro, tá? Ah, tá Esse Fazer é o tipo carro O check-up do carro É, o check-up aqui a gente tem tudo A versão do carro, o peso, o tipo de aro, variante de cor e tal Vamos dar uma olhada aqui Eu no desenho Eu mudaria de cor para fazer surpresa não, pro o dono. Não, sem surpresa. Ele vai gostar, Lolo, Nada. confia na call. Não, ó, aqui o que, que o cara pediu pra gente arrumar. Ó, trocar as quatro bobinas de ignição, uhum, correias uhum. de acessórios, disco de freio. As pastilhas de freio... Tá, isso eu sei, que se não trocar, desgasta, e aí você vai morrer! É, exato! Na estrada, gráfica. na curva, meu filho, você vai morrer se é. não trocar a pastilha de freio. Basicamente, tudo aqui pode dar problema na estrada, né? Então é bom tá. a gente fazer com calma aqui, rolamento da roda, vela de Tu vai trocar salto. por um desgastado... Não, Como fazem por aí? que é a oficina Top do, do Bodognet né? De primeira, né? galera, de primeira. Seguinte, vamos começar com o que é fácil, então? Tá. Vamos lá, com as pastilhas de freio. E já... eu sempre começo com o que é difícil pra deixar não, fácil cara, pra depois. Tá, de... será hum. é quando tu estiver cansado, vai ter mais difícil pra fazer. Não, disco de freio, ó. É Pode rolamento os da roda. Hum. Cansados. Não, vai dar tudo certo, <risos> galera. Confia. Pótula tá de direção. É, e o resto é tudo interno, né? Então, beleza, a gente vai fazer a parte que é mais externa aqui primeiro. Tá, bora. Tá aqui já, né, velho? O carro tá aí de boa. Vamos só dar uma elevadinha nele. Meu Deus. Aí, de boa, lindo demais, lindo demais. Eu já gosto sempre de começar. Hum. É. Já removendo o capô. Agora já. Vou trocar e já remove o capô. <risos> trocar a cor é fichinha. <risos> é, cara, já é de boa, né? Tá. Beleza, olha só. Aí, ah, como eu marquei aqui, ó, no nosso, na nossa checklist, tudo que eu botei em estrelinha são coisas específicas que eu quero já observar agora. E essas coisas estão em azul já, ó, pra facilitar, tá ah, vendo? Ó? Tipo, eu botei ali a... O... Tem uma pecinha que tá em azul ali, ó. Isso, ali... Dentro ser as... do verde tem uma pecinha que tá azul. São claro. as pastilhas de freio que ficam ali presas à roda, uhum. né? Então a gente começa já... Tirando o pneu, né? Já vamos tirar o pneu, já que a gente tem que mexer na pastilha de freio. Quem dera se na vida real fosse tão fácil, né? <risos> Ia ser de boa, essas cara. rosqueta aí, da, chega a dar um ódio quando tem que tirar <risos> e botar isso aí. Deixa eu tirar a pinça do freio. Tem um... ó só, tem Ai, um... Ai, tu põe direito isso aí depois. Tá enferrujadinho esse, ó. Pra gente tirar, vai ter que passar um... Ah. O Ai, gimo penetriu Tá ligado nos paranauê E olha isso aí como tá mal Tá feio, né, cara? Olha só Meu Deus Esse aí mora de frente pra praia Que sua salitre comeu todo É, tudo isso aqui a gente a vai ter que trocar A maresinha devorou ó. isso aí Pastilha de freio São quantas pastilhas que o cara quer que troque? Todas? Ó, das quatro rodas, ó E o disco de freio ventilado também, né? Então, disco de freio e ventilado são dois, né? Eu vou fazer o seguinte: eu vou botar isso aqui na lista de compras e a pastilha de freio também na lista de compras. Né? A gente vai fazer compra disso aqui. Ah, que gente. Vou tirar a pastilha quero e Quero ver disco lembrar, de freio. quero ver lembrar como calma, é que é Calma, filha, vou, calma. Vamos no tablet, que aqui é uma oficina. Nossa, é chique. Topzera, né, cara? Deixa eu dar uma olhada na nossa listinha de compras aqui. Disco de freio e ventilado são dois, né? A gente vai comprar dois pra já começar bem aqui nosso reparo, né? E aí? Se tu, quiser, tu pode já deixar comprado ou tu tem que comprar na hora que tá fazendo? É, o bom, assim, eu posso olhar a checklist do que, que a gente vai trocar e aí a gente já comprar antes, não tem problema. Mas eu gosto de fazer durante pra não, mas a gente antes ter, um ter um controle marro. Um tipo, se tu não tivesse aceito, aceito nenhuma. Ah, se eu, um barão do dinheiro? se eu sou o barão das oficinas, já aí pode eu. Antes. Compro uma, ah. mas só o maluco vai fazer isso no jogo, né, cara? <risos> tudo bem, né? Tá bom. Deixa eu ver. Passa... Tá bom, né? Que é que o maluco quer perguntar um negócio desse, idiota. É, <risos> cara. Quem aí que uma coisa imbecil dessas, não é? <risos> Deixa eu ver, cara. Pastilha de freio tá aqui, ó. Quatro. Beleza. Vou comprar essa peça. Tudo vai dinheiro, né? A gente tá com a facecam na frente, mas a gente tá com 14 mil de dinheiro. Aqui custa 40 cada um, né? Tudo isso é, a gente vai gastar, mas a gente tem que cobrar mais do que a gente vai gastar, né? Esse é o princípio, né? Beleza, então vamos montar aqui, ó. Disco de freio ventilado. Tá vendo que a gente vai tirar um que tá Nossa, aí... Nossa, em... que tá péssimo. Tá mal, 13% Nossa. A, a vida dele. Quase é. que não chega na oficina isso assim. aí. É, a gente vai botar o que tá 100%. Tá. E a pastilha de freio também, ó. A gente comprou quatro. E a gente vai botar uma das... tá estão que tem gente 100%. que coloca um de 70%, né, que é de 30% né? Vocês estão <risos> ligados aí? O cara pediu, a gente põe a novinha, né? Tá. E é isso, né? Fechou Didi. A gente já remonta aqui o pneu. Beleza, agora é só fazer do outro lado também trocar a pastilha de freio e o disco... Do outro lado também, né? Nossa, que terapêutico isso A <risos> Gabi gostou, hum. né? Ah, quando é na vida real uma dor de cabeça Que, meu Deus, que ódio <risos> ter que fazer tipo de coisa É, vai. cara, é trocar não pneu a, a gente delícia. troca Mas aí a pastilha de freio é Normalmente leva na oficina, né, cara? Não faça sozinho, não ah. Vamos lá, então Beleza Vamos tirar aqui, tá feião, né, velho? Tá horrível Vamos tirar isso aqui e botar o um novinho agora, né, galera? Aqui, ó, que a gente comprou Vamos botar o disco novo e aí por cima a gente coloca a pastilha de freio presa aqui na roda, né? Uhum. Beleza? Ah, isso aí que faz um é Exato! Que fa fazia! <risos> tá freando e fazer! <risos> Quando tá em 13% fazia Quando tá em 100% não fazia não, não fazia nada. Não oh, fechou Só né? é pra tá inteiraço Top, vamos dar uma olhada na checklist, ó Já tem alguns marcados em verde, ó Esses aqui a gente já desmarca que Eu não quero nem que ele apareça em azul pra gente ali na, na interface Sim, você né? já fez então, ó, A gente trocou duas pastilhas e dois discos de freio ventilado Digi, agora no, né? Nos de trás agora Vamos dar uma olhada nos de trás, o que a gente tem pra fazer, ó de trás hum. são só as pastilhas, né? Não precisa trocar os discos, né? Hum. Claro, né? Beleza, dá pra passar aqui, ó. Que tá é a Sovina não quer gastar. <risos> hum. Tá, beleza, esse aqui é o que tá gasto, é esse. Vamos tirar aqui a cobertura dela e aí a pastilha a gente tira também. É, a outra tá bonita ainda. Na essa. outra tá topzeira, né, cara? Fechou. Que musiquinha gostosa. É, cara, é, eu, esse tipo de jogo, cara, eu acho terapêutico esses caras de simulator. Eu sei que tem mó galera no canal que curte, cara. Eu ah, não... eu gosto. Sinceramente, eu não entendo nada, mas eu gosto. Eu adoro os simuladores, adoro. Simulador é legal, né, velho? É, a gente tá pensando em mais alguns aí pra trazer pro canal, se a galera se gostar. Se tiverem ideias de simuladores pra gente trazer no canal, é. comentem aí. Sem contar e... os de mau gosto. Tem os de mau gosto é, aí que, pelo amor é. de Deus, aí a gente corta. Não, caramba. Mas esses divertidos, assim, é da hora. E já aproveitem galera que vocês estão assistindo aí, já deem um likezinho nesse uhum. vídeo né, pra dar uma força aí pro canal, pra dizer que vocês curtem esse tipo de conteúdo no canal, pra gente saber né Exato. Bora lá tirar aqui a nossa pastilha, tudo enferrujado, tudo mal né, beleza, agora tá instaladinho, todas as pastilhas de freio estão trocadas aí Só vão prender, não pode esquecer nada hein cara, se a gente esquecer de botar uma peça aí, não tem como devolver o carro pro dono né? É. Dá bem, né? Porque imagina devolver é, faltando parafuso. É, devolver um o Homem caput depois. Hum. Não dá, não. Fechou aqui, ó. Pastilha de freio, check. E aqui, check. Check. Beleza. É, rolamento da roda, cara. Right. É lá na frente, velho. Tinha que ter trocado um rolamento? Não tinha visto? É isso? Vou dar uma olhada aqui. Não, é lá do Aqui, aqui hum. tem algumas coisas pra a gente trocar que a gente não tinha visto, cara. Então... Vamos ter que tirar de eu novo, tinha. hein? Eu tinha, eu só guardei informações ela. Ah, ela um guardou certo. pra ela, né, cara? Entendi, velho. Entendi a HB dessas, né? Tá, beleza. Eu acho que a gente vai ter que tirar a parte, a peça toda, né, velho? A gente vai ter que tirar essa peça toda. Se eu, se eu tirar o semestre de transmissão dianteiro. Tiro aqui. Beleza, eu consigo acessar agora. Aí eu consigo o rolamento da roda, ah, né? Ah, tá. Listinha de compras, vamos adicionar pra listinha de compras A mesma coisa a rótula de direção A gente adiciona a listinha de compras e Aí tu vai na lojinha. Ah, eu vou no tablet aqui Deixa eu olhar nossa lista de compras Vou tirar o disco de freio que já foi E a pastilha de freio que já foi também né? Rolamento da roda É um só? Eu acho que é um só né cara eu Não tenho certeza se, se precisar de... Ah já vamos olhar direto né cara E a rótula de direção eu vou comprar uma por enquanto mas deixa eu já dar uma olhada se é uma mais de uma, precisa cara. precisa mais ou não. É, rolamento da roda são duas e rótula de direção são duas. Eu imaginei, né, cara, que o cara ia querer de deixar lado. equilibrado, né, um de cada lado. Beleza. É, então vamos lá, comprar mais um de cada e aí a gente já, já faz a boa aqui, né. Vamos tirar a rótula de direção e o rolamento da roda, né. E aí adiciona. Vamos botar um 100%, né? Olha ah, aí, que lindoso. Que é o que o nosso cliente merece. Fechou. Aqui tá oh. trocado, hein? Aqui já tá trocado. Vocês vão ver, ó. Esse aqui tá em verde, ó. A gente atira a estrelinha. Esse aqui também a gente atira a estrelinha. Pra já nem aparecer mas em azul, olha mais, né? Olha só. Que Deixa eu devolver maravilha. o CV eixo Colocamos o eixo ali de volta. E aí a gente já coloca o pneu de novo, né? Se eu tivesse visto antes, não precisava tirar o pneu duas vezes, mas tudo bem, né? <risos> os pouquinhos vai vendo, né? É. Vamos lá pro outro lado, então? Bora, aqui. bora Bora tirar aqui o, o pneu, né? A gente vai ter que tirar de novo, infelizmente hum. Mas aí, ó Já fica é de boa É o mesmo serviço desse lado, pelo visto, né? É É o mesmo serviço, né? Vou tirar o meio Vou tirar o eixo aqui o Tirar pino. o parafuso Pera, cara eu vou, vou olhar pelo outro lado que eu acho que é melhor, né? Tirar o rolamento E a rótula de direção aqui, né? Eu tava bem mal mesmo Tava enferrujado, né? E eu véio? gostei que visualmente dá um certo nojo da peça tá? Tipo, sai é. daí, sua sai peça daí. imunda é. Não, eu gostei que visualmente tu vê quando tá fechou... bonito quando tá ruim oi tem alguns carros que o cliente deixa aqui O carro tá imundo, velho Tem que dar até uma lavada no carro, velho Ah, é? Tem que <risos> fazer uma limpeza no carro véio. Beleza, fechou aqui Olha só, velho Maravilha, hein? Lindão, né? Lindão então vou tirar do azulzinho aqui, porque a gente já terminou esse Fechou, fechou Beleza, a parte fácil já foi, né, cara? <risos> Agora são as bobinas de ignição, a correia de acessórios E Meu as velas. velas de ignição, né, cara? Tudo isso aqui é peça de motor, né? Então, bora pra cá, hein? Deixa eu já marcar aqui e a gente já vai fazer a boa aqui pro cara ficar com o carro inteiraço, hein? Vambora então, né? Olha só Tudo marcadinho aqui, ó, que a gente tem que fazer, né? tudo lindo, maravilhoso aqui tem as bobinas, embaixo das bobinas ficam as velas de ignição né claro, ah. obviamente obviamente né, que eu sabia, né? <risos> claro, <risos> óbvio né? meu Deus, jamais né jamais erraria isso então vamos lá, bobinas são quatro, né cara vou botar a bobina de ignição na lista de compras e a gente tira aqui as, as bobinas primeiro a gente começa tirando as bobinas de cima do motor, as né as bobinas podreiras, né fechou, vamos tirar a tampa da cabeça do motor, né tirar os parafusos aqui. Nossa, quero ver, lembrar onde é que botou depois. Passar ah, um... esse aí, tá enferrujadinho. Tá enferrujadinho aquele ali, né? Fechou? Tá, beleza. Eu consigo acessar por aqui vela de ignição, velho. Vamos tirar as velas de ignição, ó. São três, quatro? São quatro também, quatro também. Uma embaixo de cada bobina de ignição. Aqui as velas de ignição. Tá. Didi, né? Ah, botou na lista de compras? botar na lista, de... na real eu acabei não botando eu tirei ela sem botar, mas a gente acha igual né cara, é, bobina e vela de ignição aí já não é nessa parte aqui da... da lista né cara já é onde é que fica aqui, loja de eletrônica cara bobina de ignição, tá aqui quatro. quatro vamos comprar, e a vela de ignição também são quatro né tá beleza né então vamos começar botando e tu as velas. Começa o jogo com um quanto de dinheiro? Porque pro primeiro cliente tu precisa ter dinheiro pra comprar essas é, peças, né? É, começa com uns 15 mil já, né? A gente já tem ah. um capital de giro aí inicial aí que é. Ah, tá, tá ali, né? Pra fazer uhum. a boa, né? Beleza? Vou ver se eu consigo por aqui, cara. Tá pensando que Bulldog nerd é a bagunça. É, cara, aqui, ó. Botar as velas. Pepe, é. já tirei uhum. a vela. Essa aí pouca gente vai pegar, essa referência, hein, Chapolin cara. Chapolin colorado. Fechou? Tá. Aqui do lado, cara, eu consigo abrir por aqui. Eu vou ter que abrir todo o motor, velho. Não me lembro disso, não, hein. Calma, claro, tu não tem que botar o de cima. Tem que botar o de cima, tem que botar o de cima. Mas deixa eu só ver uma coisa aqui pra remover. Aqui do lado, velho. Porque a gente, na real, vai ter que mexer nessa... Nessa correia ali, né? Dá a gente vai impressão ter que... que tem que tirar esse vermelho redondo aí, né? Eu acho que a gente vai ter que abrir... Sei lá. Vamos ter que abrir geral, hein, velho? Não dá pra abrir só a tampa de distribuição, né, cara? Eu acho que a gente vai ter que tirar esses eixos aqui. 100%, né? Eu não tenho... Eu tenho 0% de certeza. <risos> Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Pra gente mexer aqui. Ó, aqui é... Se eu tentar nesse amarelo, ó... Ele não deixa, né, cara? Eu tenho que tirar alguma peça antes. Eu acredito que a gente vai ter que tirar esses eixos aqui, velho. A árvore de camis, né, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui do outro lado, velho. Só pra gente não fazer bobagem aqui no carro. Tampa de distribuição, velho. É que aqui a gente vai ter que tirar do outro lado pra tirar a tampa do outro lado também, né? Eu acho que vai ter que ser isso, oh. né, cara? Certeza, né, velho? É. Certeza, né? Vamos ver se vai dar bom, a Gabi me ajuda aí pra gente não esquecer nenhuma peça depois, hein? Com certeza <risos> Será que a Gabi vai lembrar, galera? Claro, vocês me conhecem, quem me conhece sabe <risos> Meu Deus, cara O pessoal adora essa frase É isso? Deixa eu ver aqui aí. Cadê a distribuição? Roda dentada, cara Ih, já me perdi toda, muito, muito confuso <risos> é. Anota no bloco de notas Tá, cara, eu acredito que é isso, né, velho? E por que que o redondo ali ficou verde também? O redondo ficou verde? Ah, aqui é o reservatório ah. de fluido, né, cara? Que fluidos são esses? É, cara, vai... Olha em tudo aí do carro, velho. Certeza, né, galera? Vou ter que tirar do outro lado, né? Certeza, né? Então vamos lá, cara. Eu tenho que tirar as pecinhas em cima primeiro, velho. Hum. Caraca, isso vai dar um trabalho, mas vamos lá, né? Claro te Tem baralho. problema não, né? Tem problema não. Vamos tirar aqui as pecinhas Olha quanto meu parafuso meu vai no Deus, motor, cara perdido ainda na primeira vela lá Bobina e vela Imagina <risos> esse resto aí <risos> Brau pra nós Vamos lá, vamos o tirar O Dogner vai aqui. ser final extra, extra O Dogner de desmonta carro e não sabe remontar Não, extra. cara, a gente vai devolver um carro topzera pro dono Vocês vão ver, velho Confia, confia, hein Ok Não sei não, hein Vai dar bom, vai dar bom, hein Fechou Aqui foi, né? Tire esse, esse lado aqui Beleza, né? Foi tudo Esse outro lado aqui Deixa eu ver, cara Tá certo isso aqui, hein? Deixa eu ver, velho Será que é por baixo que eu tenho que tirar, velho? Não, árvore de câmera por aqui Tirei todos os parafusos Deixa eu dar uma conferida aqui desse lado Tô nem tirando essa caixota verde, hein? Não, essa aqui não, não vou mexer na bateria, não Mexer não, hein? Aqui embaixo, cara Será que eu não precisava ter tirado, velho? Eu não precisava ter tirado em cima, cara Não precisava não, velho Mas tá bom, né? Tá, tá, bom. Bom, tá bom A gente tira aqui as bombas de... Não, é a polia de... do vibraquinho Meu Deus Não precisava ter tirado em cima, não, velho Mas a gente monta de novo, não tem problema, não Vamos tirar a tampa aqui, a tampa de é distribuição Pra poder mexer na correia, né? É tanto pino que, meu Deus, certeza que a gente vai devolver Esse carro com um pino a menos Não, certeza. cara, vai dar bom, confia, confia, hein? O homem vai sair, o carro vai tipo <risos> Essa correia aqui A gente vai ter que comprar, cara Beleza, tem mais uma, uma a, a correia aqui, a tampa da correia Pra poder destravar ela Agora sim, a correia já foi a Correia de acessórios A Agora a gente vai procurar essa correia Deixa eu voltar lá Onde é que tá a correia aqui, ó? 35, baratinho, hein? É. Compramos? Claro. Ah, aqui, ah não. Agora tá. foi, né? Ele tava me perguntando de compra. Claro, <risos> né, maluco? Agora o homem que pediu, fora. cara. O homem pediu, vai deixar sem correia. Beleza, hein? Foi. Aqui era, era isso, né, galera? Acho que era isso aí, né? Vou botar a tampa de volta. Caraca, não precisava ter tirado a tampa do motor, hein? Ah, tá bom, velho, tá bom. A gente vai aprendendo aos poucos aqui, né, cara? Claro. O jogo é legal com isso, cara. Pode desmontar o carro inteiro. Vai, Só tem que saber montar depois, né, velho? Esse que é o desafio, né? Aqui tinha uma correia e ainda vai uma rodinha, né? É o rolo de tensionamento, né? Fechou? Aqui foi tudo, né, velho? Pode ser que sim, pode ser que não, mas certa quem sabe. Não, cara. Foi tudo? Deixa eu ver, deixa eu dar um confere aqui Parece tá que aqui. sim Tá aqui, o sistema tá todo completo, né? Foi, né? Interessante que faltava uma Uma rodinha embaixo, né? Mas eu acho que não, cara Eu acho que não, né? <risos> eu tenho a impressão falei... que tá faltando um pedaço Porém fal... Acho que estão faltando os freios, mas, né? Não, o freio Às a gente trocou, cara O freio a gente trocou, né? Às vezes acontece Tá, beleza, vamos pra nossa checklist aqui o que, que a gente trocou? Correia de acessórios. Todos já os foi, né, cara? Tá tudo as velas também, né? É. Já foi tudo trocado aqui. Beleza, né? Então é só as bobinas olha ali, aí, e já fecha o carro. Vamos então, tirar uma tampa Nunca aqui, ó. olha. Quem duvidou? Quem duvidou, não, né, cara? Olha... Se quebrou aí, né? É. Que vai dar bom, pô. Vai dar bom. Vou botar de volta aqui que a gente não precisava ter mexido nisso. Ó, a gente é parafuso aqui Tudo de novo, ó tá. Isso aqui é caso a gente precisasse fazer um reparo mais interno no motor, né? Então foi o caso, né? Ali era só mexer na correia mesmo É, mas é que é um ótimo mecânico Então tu tá conferindo se É, pra ver se o cliente não deixou passar, né? Não, é óbvio <risos> Vamos lá, ó Fechou e que cliente é esse que chega dizendo, eu quero trocar a vela de ignição, é, não, a ele... bobina? Eu, eu acho que eu... esse cliente chegou ali, aí o chefe da mecânica ali... Fez um fez checklist a... com ele. É, fez um checklist e aí viu o que era que precisava, né? A correia aqui, né, pra gente não esquecer. Botou o um pau dentro? Botamos, <risos> botamos! Tá tudo lá já, né, galera? Tudo lá, vocês viram, é que né? Aqui tinha, um cano, tinha que era o ex, cara. Ficou meio estranha a frase. Fechou Mas aqui? É. Fechou, né? Hum. Só botar a tampa e as bobinas, né? E olha diz... aí, olha aí, que orgulho! Olha isso, cara. Vamos ver. Não, cara. Jamais, ó. Vamos ver. Era isso, né? Da checklist principal era isso aí, né? Completamos, Nossa, beleza? Nossa, que orgulhinho, hein? Só tem algumas tarefas adicionais, né? Reabastecer o fluido do para-brisa Reabastece o fluido, Lolo Tá, trocar o fluido de direção hidráulica tem que drenar o velho e reabastecer com o novo E trocar o fluido dos trabões, beleza Essas últimas três tarefas bem de boa, né? Pra gente fazer, vamos dar uma olhada aqui Tá, o do reservatório Vamos fazer o seguinte, cara Vamos só subir o carro um pouquinho mais Quero trocar tudo aqui já, velho. Pra fazer o serviço completo, né? Vamos colocar o, o dreno lá no, no elevador. Cadê? Já ficou aqui embaixo, ó. E já vamos drenar, né? O, tudo que ah. for o fluido antigo do carro. Pra, pra não misturar com o novo. Pra não claro. misturar com o novo, claro, né? Claro, Certíssimo, claro. né? Faz é sentido. isso, né? Vamos botar ele lá de volta pro lugar. E aqui a gente baixa, né? E aí, tu guarda aquele fluido velho pra jogar. Não, no carro pra ninguém. Todo, não, não é assim que a gente Saque. Faz... Não. <risos> Pra que serve isso. <risos> não, é não. Deixa eu só dar um compêndio. galera, aqui. É esse é irmão desse. Não é não. Fluido do para-brisa, cara. O lavador de para-brisa tá aqui. Beleza, né? Ah, isso aí eu já botei água dentro do... água né um negocinho. não é o fluido especial normalmente a gente coloca água mas esse aqui é top né velho vamos lá deixar bem cheio né tá bom tá bom tá bom Calma. tá bom fechou esse aqui foi né velho tá é, vamos na checklist aqui fluido do para-brisa trocar o fluido de direção hidráulica né véio? fica mais pra cá né esse é do freio que a gente vai ter que trocar é o reservatório do de direção hidráulica né na real, cara, vamos. tirar esse aqui, ele vai dar um custo aqui porque a gente tirou outro. ele. E já montar ela de novo. Eu vou botar o, o mesmo, cara, eu só tirei o, o fluido antigo mesmo, sim, né? Tá Pera. Calma! Para de ser louco, gente Pode ser louco, vai ser doido seu jogo. Para de ser doido, me deixa fazer o um negócio certo. Aí, ó. Olha só, cara. Fica ali do lado, ó. Ah, subindo ali. O que, que é isso aí? É o fluido aqui do, ah. da direção hidráulica. Beleza, fechou. Tá bom, né, velho? E aí faltou o último. É o dos freios, não é? Era dos freios que ele pediu, né? Dos travões, dos freios, né? Beleza. Mesma coisa aqui. Ok. Essa conta vai sair, cara, Vai, mas a gente vai cobrar caro também. A gente cobra o justo, né? É. Porque é o valor não, justo, não. né? cobra um pouquinho mais que o justo, né? <risos> é, no final um pouquinho... de contas, ninguém trabalha de graça, <risos> né? Olha isso, cara. Que boa, né? É, sorvete de creme. Não, é mais ou menos creme. isso, cara. Mano, não tomem o fluido dos freios, jamais, hein, galera? Jamais, hein? Você <risos> não vai ficar louco que nem o Batman. Você vai morrer. Você vai mano. morrer. Tá, foi tudo aqui das tarefas adicionais Nossa. agora, foi tudo, hein, cara? Nossa! Tá, vamos fazer o seguinte, então, velho, vamos terminar de baixar o carro. E colocar e... o capô, né, pelo E amor de colocar Deus. o capô, né? <risos> Beleza. Eu acho que foram todas as peças, né, galera? Vamos conferir se foi tudo? Claro que Não, ficou tudo verdinho, certeza. Ficou? Ficou. Faltou nada? Não. Não, não olha óleo no motor, cara. Pera que a gente não, não botou. Mas é sempre bom olhar de <risos> novo, né? Seu maluco, a gente drenou e não botou de volta o óleo no motor, cara. Tu, né? A Gabi, cara. cara. Ah, que desafio, é o óleo do motor, cara, é importante, Estamos né? Toma a ó. O cara ia andar um quilômetro com o motor ia fundir já, Ah, né? é a culpa dele, é outro problema, porque sempre assim, né? <risos> tu leva pro negócio e vai bugar, ah, não, é que agora é outro problema. É, foi outra agora questão. Agora surge outro problema, superaqueceu. <risos> <risos> vamos botar agora, assim, o capô. Lindo demais. E agora vamos ver se dá pra finalizar. Finalizamos ganhando. Ganhamos 1.600, né? Quando a gente gastou. Aí ah, deixa quieto, né, cara? Deixa Mas quieto. Mas a gente né? ganhou 850 e poucos. Tá bom, né, cara? Pro primeiro serviço tá legal, né? Gostou 200 e pouco, então. É, top, né? Matemática aí. Tá quente, né, cara? Galera, é isso aí, né? Já Ai, fizemos nosso primeiro. Eu gostei desse primeiro. jogo, assim, achei bem divertido. Claro que, assim, depois do Lolo, localizar tudo, eu ia demorar uma hora <risos> pra entender o que, que, um dia é que é a pastilha de frente, o um que é o primitivo, <risos> blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. até saber onde é que ficam as coisas, mas... Olha, esse tipo de eu jogo, tô lá, né? pra quem quer relaxar, pra quem quiser se divertir ah, nessa caramba. pegada, assim, de... Deixa eu mergulhar num mundo específico aqui de mecânicos. A gente já fez vídeo pro canal de Simulador também de mercadinho, mercadinho cara, O Dog de... Nerd tá expandindo A gente já tem mercadinho Agora a gente já tem uma oficina Meca... auto... <risos> aqui, isso, Automotiva aqui, velho É isso que lindo Automobilística automotiva e assim vai, mais pra frente a gente vai expandir ainda mais esse, esse negócio. Fazer o um negócio, um negócio crescer. Enorme! <risos> Galera, se vocês quiserem mais vídeos aqui da nossa oficina mecânica, comentem aí pra gente saber, né? Vamos ficando por aí, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa aquele like. lembre de deixar o like, que ajuda demais Nos ajuda aí muito, o canal. Muito, gente. E até, até a próxima! próxima.